Então, procuraram né, e quiseram me entrevistar logicamente a pauta foi feita, concordei tive uma hora à disposição deles e a Veja vai fazer uma matéria agora para sábado e domingo então a imprensa que quiser conversar comigo, não tem problema agora a gente espera né, que não haja distorções é só isso no tocante ao Sistema Globo se quiser uma entrevista ao vivo, estou à disposição gravar para vocês aí fica difícil mas quiserem ao vivo sem problema nenhum tá até para te relembrar as eleições de 2018 né quando a mira leitão lá ela foi psicografada né? um episódio que nós tratamos lá sobre o 31 de março mas tudo bem tomei enrolado aqui me desculpa né mas vamos lá coisa coisa rápida aqui na Eu <risos> natural Já tá saindo aí. Tá vendo? É, boa noite, quinta-feira, 19 horas, Brasília. Na janelinha aí do lado aí tá. A nossa Elisângela, intérprete de Libras, que como estou em quarentena, não, não pode estar ninguém do meu lado aqui, então está todo mundo afastado. E vamos fazer essa live aqui, não deve ser muito demorada, é, tocar alguns assuntos aqui bastante importantes que aconteceram durante a semana. E também dizer uma coisa para vocês, né? é, eu vou voltar a conversar isoladamente com alguns órgãos de imprensa, como acabei agora há pouco...